A sua falta de disciplina em controlar o que anda falando a qualquer um vai te custar bem caro uma hora. Sendo que na maioria das vezes, confiar assuntos particulares a pessoas próximas, quanto mais a qualquer um, fará com que você se prejudique de alguma forma. Porque de fato, cara, existem pessoas determinadas, determinadas a tornar a sua vida mais difícil e complicada. E por essa razão, você deve aprender a ficar calado quando sentir a vontade de contar algo da sua vida a alguém. E bom, se você valoriza o nosso trabalho, já se inscreva em nosso canal e deixe o seu like também, por favor, pois só depende de você para que a gente continue a fazer mais vídeos com uma frequência melhor. E bom, sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa Comece a desenvolver o hábito de ficar em silêncio, pois uma coisa eu lhe digo, na vida real, você precisa fazer a sua imagem ser bem vista e com bons olhos para que consiga melhores oportunidades, tanto com conhecidos e amigos próximos, quanto mais aparentes, pois estes são os que mais irão falar a seu respeito, o que pode ser bom ou ruim, dependendo de como você se posiciona como pessoa e profissional. Eles podem trazer oportunidades ou mesmo afastar as oportunidades sem ao menos ter a intenção. Enfim, perceba que... Para que comece a atrair boas oportunidades, você deve parar de cometer o erro de não conseguir controlar as suas emoções. Lhe darei um exemplo, para que compreenda melhor. Imagine que está à procura de um emprego. Qual o emprego? Sei lá, cara, o que imaginar aí? E bom, você ao contar para os mais próximos, que deseja começar a trabalhar, recebe o apoio e até mesmo a determinação destes para achar uma vaga você. E isso só vai acontecer na maioria das vezes, quando você é uma pessoa de caráter. Porque, digamos, se você for um desleixado da vida, que não sabe controlar as suas emoções nem mesmo a sua raiva, falando que dá na teia a qualquer um, ninguém vai querer ser a sua indicação. Pois, afinal, caso você faça alguma besteira, a credibilidade daquela pessoa também está na reta. E, pois bem, ainda existem aquelas situações em que mesmo que você faça tudo certo, tenho um bom caráter e ótimo controle emocional ainda assim não estará totalmente livre de se prejudicar por essas mesmas pessoas pois afinal como eu disse no início do vídeo existem pessoas determinadas a te prejudicar e bom aí já não nos cabe julgar nada apenas provar que somos melhores e sério eu fico tentando entender o que leva uma pessoa a voltar a confiar em alguém que a traiu a enganou e quebrou as suas expectativas mas ainda assim ela volta a confiar nessa pessoa e por alguma razão ainda acha que há uma chance com essa pessoa mesmo depois dessa ter traído de forma horrível. Bom, cometer esse erro de fato vai te levar a se decepcionar mais uma vez e cara não queira ter que aprender a mesma lição errando mais uma vez. E bom, agora tenho uma mensagem rápida para você. Cara, todos os vídeos do canal Estão sendo roteirizados, refeitos, editados e programados. Aliás, um vídeo de 5 a 8 minutos me custa algo em torno de 3 a 4 horas para finalizar. Então, por favor, se gostou, deixe o seu like para apoiar o canal. Ademais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.